É gostoso estar tá aqui, viu, no canal das ursas. Ai, gente, temos convidada nova. Achei Nola. que não fosse aparecer nunca nesse canal. <risos> Nossa, André, você é tão ridículo. Não, não tem a mínima graça fazer máscara. Eu nunca foto pra mostrar pros outros. Usar. por isso que a gente vai começar o vídeo assim. Posso? Tapapom, tapom, tapom. Se, se, Aqui, achei. <risos> Caiu, viu? o bico o do peito. tô <risos> sintonizando um pouco de Tata Werner aqui. Tá tirona hoje, ó. Né? <risos> oh, tá, tá tirona ela hoje. É... Pose de maloqueira! O que, que tá acontecendo hoje aqui nesse canal? Essa bicha aqui, essa semana ela precisou fazer umas coisas aqui em São Paulo. E ela está hospedada na minha casa. Aproveitei a deixa, já que tem uma hóspede. Falei, vamos filmar um negocinho pro meu canal. Ah, eu aqui na Mação das Ursas. Pronto, tamo aqui gente, tudo com máscara, tudo higienizado. Tatatá, tá, tá, ela está dormindo. Tô, o Gustavo todo tá ali atrás preso. <risos> Esperando pra limpar tudo depois que desligar a câmera. Tô bem à vontade. Tá, vão essa soltinha Será que a gente já faz um drinkzinho já, pra começar a amolecer a carne antes de bater o bife? <risos> Ela tem o um disco do Toledo. <risos> vai, vamos se maquiar nesse c****, senão vai ficar as duas aqui. Piadinha e piadona. Vamos! É uma né? Beleza? É. Tá. Que eu... Vai, sela se se ela sua sobrancelha. Nem se o áudio vai é dá pra aproveitar, porque a música lá fora, música aqui dentro… Tô vendo um pouco do canal da Rússia. Não tô fazendo direito que nem ela. você tem coragem de falar isso ao vivo aqui? <risos> você esperou o dia que você veio aqui no canal pra falar que não assiste? Leves batidinhas. Leves batidinhas. vai fazer um comercial? Vixe, Olha a outra Santista, gente! Linda! Tá rolando? Ó oh, a esposa! Tá Chegou a nossa esposa. Olha, eu tô com ela bem aberto. Parece que foi uma cartomante. O objetivo é sempre esse, ficar com a cara assustada, gigante. <risos> Estamos aqui no meio do processo, vim mostrar um pouquinho pra vocês. Estou menos no processo que você, né? O processo é meio. É... Tô vendo uma barata. Aquele livro famoso. Gente, todo mundo sabe que para ficar bonita tem que estar primeiro. Morri. E Fia é no processo, que no final tudo dá certo. A Danilo que tá fazendo a própria maquiagem, eu não tô fazendo pra ela. Eu já tenho eu sou amador, né? Escolinha ainda. A gente, ah, escolinha. Aqui na House of Desgraça, todo mundo tem que se querida, você acha que vai fugir do canal? Ó, Conteúdo, ó, o conteúdo. Ó o conteúdo, ó. Mas é uma coisa bem monocromática, preto e branco, assim, de Eu tô, assim, em tons sobres, psicóloga da sala de família. É. Nada, bicho. Por tudo? Fala algum coisa, vai cair. Portudíssimo, tá um beijo, vai. Portudíssimo. É. Por Portudíssimo. É Ele vem me atrás de mim, olha. Senti, senti. Aquele, aquele, aquele Alissa Edwards. Sim. Isso. <risos> eu fazendo um de deitado, passou um batom, tô pronto. Porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu tenho os olhos lindos isso, eu tô achando eu tô pronto pra assinar um contrato e ser seu um fiador É, é. assim, tipo, a primeira mulher presidente de uma companhia que vale mais de um, um milhão de dólares Isso aconteceu nos anos 80, que eu até com a maquiagem Melanie Griffith Morri Depois assim que eu entrava no meu carro, no meu Porsche, eu subo o vidro até aqui assim, ó Vira só para vai pra fora, assim, só… E eu tô aqui, ó, nem sei que eu tô virando mais. Eu sei que eu sou uma cromática, agora o que eu sou, eu não sei. Red carpet. <risos> gente, ó, a gente tá… sei lá, 80% aqui já. Eu acho que a próxima aparição a gente só vai faltar a peruca, né? Eu tenho duas opções. Uma é chamar Cristina Kirchner e a outra é chamar Cristina chama... Rosa. <risos> gay? Gay? Ele é gay? Meu programa de hoje. Como é que foi? cantou? Eu nem. Quero dançar com bêbada, vai. Vamos logo. Vamos bater palmas aqui. Tá. Eu sei. Eu festa. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter, para de ser doida, tá bom, tá ruim, ó, indo pro cartório do negócio da família ali, Bad gal, as pique bad gal. <risos> eu sou pique bandida, pique bad me, filha. Meio sério, meio ciene, vi, você acabou de ganhar uma causa <risos> no fórum. Você acabou! Então é isso, meus amores. Que tem pra hoje? Como todos os vídeos, não se esqueça! Assina o canal. Se inscreve, aperta as notificações aí pra receber. E também não esquece o nosso querido soquinho do like. Foi o YouTube achar é que você gosta da gente, entendeu? E se você não gosta mesmo, aperta o dislike duas vezes, meu amor. Super funciona. Redes sociais das ursas, canal as Ursas sem S no final porque a gente não no de todo mundo sabe. Tanto no Facebook como no Instagram. Dá o um tchau aí, meu amor. Nossa, é pra dar um beijo, gente, amor. Só é só dar um, um beijo. Bom. Até a próxima. É isso.